Marquinhos é um aluno com deficiência e estuda em uma escola especial na sua cidade. Amigos e familiares de Marquinhos têm insistido para que seus pais o matriculem na escola regular, onde é oferecido o atendimento educacional especializado. Os pais têm dúvidas sobre a escola regular e foram procurar você. Para esses pais? Por quê? Em relação a esta situação, obtivemos em todo o Brasil os seguintes resultados. 81,18% dos depoentes são favoráveis à matrícula de marquinhos na escola comum. 15,73% são desfavoráveis, sendo alguns com restrições, e outros totalmente desfavoráveis. 3,09% não responderam à situação.